E aí pessoal, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo da aplicação JPAP E no tutorial de hoje eu vou ensinar como liberar um, um objeto em certo tempo dentro da sua aplicação Por exemplo, olha ali meu relógio, são 10h35, eu quero que só às 11h o, o botão fique visível Eu vou ensinar como fazer isso para vocês, por exemplo Então, muito bem Pra já vocês vão ensinar uma WebView vocês não deixem ela invisível. Se vocês quiserem deixar ela visível, tudo bem. Mas não coloquem nas configurações que ela vai ficar invisível, ok? Ou gone, tanto faz. Vocês colocam aqui no, na altura e na largura de zero. Ela vai ficar assim, invisível. Você pode atinar aqui as coisas. Mas pronto. Ok, na lógica. No onCreate. Nós vamos aqui em moreBlock criar uma função. E vamos pegar os... pegar... valores. Que vai receber dois textos. Primeiro, o fuso. Essa função vai receber o fuso. E aqui, o fuso. E vai receber também o, o que, é que nós queremos. Nós queremos pegar tudo, tipo 22 barra 10 barra 2017 barra 10 barra... barra 22, 2.36, 2.5, por exemplo Ou se nós só queremos pegar o dia Se nós pegamos pegar o mês nós só queremos pegar a hora e tal Então, o que, é que nós queremos saber? Nós queremos saber um, Saber Pronto, aqui é que Opa, cancelei sem querer Pera aí, eu vou fazer tudo de novo Pronto, é, agora a gente clica em, em save então, os fusos disponíveis, os fusos horários, são de Brasília, que é o de São Paulo, de Nova York e de Lisboa. Para acessar o de Brasília ou de São Paulo, basta, basta digitar no fuso Brasília, tudo minúsculo, sem acentos. Se, ou então SP, vai dar na mesma coisa. Se quiser o de Nova York, basta digitar NY. Vai ficar de Nova York. E se quiser o de Lisboa, basta digitar Lisboa. Pronto, deixa eu de boa mesmo. O que, é que a gente vai querer saber? A gente pode querer saber tudo. Que vai mostrar a data. Tipo, hoje é dia 29, né? 29 barra 06 barra 2017. Espaço. 22, 2.26. A gente pode querer ser, só saber o dia. Vai mostrar só 29. A gente pode querer só saber o mês. Que vai mostrar 06. A gente pode querer saber só o ano. Para mostrar 2017. A gente pode querer saber só o minuto, que vai ser 37, ou 38 nesse caso. Segundo, que nesse caso vai ser 50. E pronto, é isso. Vocês perceberam? Não tem mais, por enquanto. Então, nesse caso, eu quero definir Lisboa, eu quero saber os minutos. E eu vou colocar um botão ali. botão um, botão, botão dois, botão 3. vou colocar os dois botões invisíveis, view, uh, set visible, os dois botões invisíveis, calma, botão, botão, botão set visible, pronto, botão e botão 3. vou ficar com o Goni, pronto, agora é dentro da função, Dentro da, da, da função data que nós criamos, vamos criar uma variável url. Vamos criar uma variável fuso. Não, o fuso e o cb não precisam. Então, só vamos criar uma variável url. A url vai ser, agora essa parte importante, api.jptudo.com. Barra, uh, saiu aqui, calma, barra, liberar conteúdo, barra, e ponto de interrogação. Pronto, agora a gente, aqui já tem o WebView, com tudo pra zero. Vamos colocar, para que ela vai carregar o a URL, calma, vamos ver aqui uma variável também, resultado, esqueci. Resultado. Então agora nós vamos aqui. Definir resultado para nada. Deixa assim. Então a gente vai carregar o WebView. Cadê o WebView? Tá ali. WebView load, load URL. E vamos precisar de três joins. Então é join and, join and, join and. Então, vai carregar a URL. Opa! Vai carregar URL. Vai carregar o Fuso. E vai carregar o que nós queremos saber. Ok, agora. O que, é que nós queremos saber? Lisboa e minutos. Então, Fuso. Aqui no Fuso, colocamos. Fuso é igual a Lisboa e comercial saber é igual a minutos. Pronto, agora que já vai estar tá carregando o URL, vamos criar um componente de timer que vai ser uh, meu time e vai ter 5 segundos para carregar a WebView. Podemos colocar 4 segundos. Não, 3 segundos e meio. 4 segundos é muito. Depois de 3 segundos e meio. Agora, vamos carregar a WebView. E vamos colocar a variável. Set. Resultado para. Agora aqui, vamos ter que replace. O, replace sal. Vamos pegar a URL da WebView. E vamos cortar uma parte da URL. E ficar só com o resultado. Qual é a parte que nós vamos cortar? Então, a gente vai cortar Hands, Onde é que está o bloco joinand? Nós vamos cortar a URL e v é igual a v e resultado Tado. é igual a Pronto. Isso vai substituir por nada. Ou seja, só vai ficar com os minutos em número. Já temos basicamente o nosso resultado funcionando. Deixa eu só colocar aqui, ela viu. Então depois... Colocamos aqui um tempo forever. Depois de 0 milissegundos para cada... 100 milissegundos. Agora definimos aqui os minutos. Nesse caso, 43. Eu vou definir para... I Quarenta e seis. Quero que aqueles botões só fiquem visíveis e quarenta e seis. If... Cada minuto. If then... For equals... Se o resultado... For igual a... Quarenta e seis, não. Quarenta e oito. Vai liberar. Pronto, agora... Ah, não. Calma, vai ficar visível. Os dois botões vão ficar visíveis. Pronto. Agora a gente vai aqui... Salvar e instalar. Eu vou... Vou parar o vídeo aqui vou cortar porque eu não consigo... Instalar gravando, beleza? Então pessoal, já instalei, vou abrir aqui, eu coloquei 48, mas acho que meu relógio tá atrasado 1 um minuto, ou seja, talvez apareça 49, mas é só por causa do relógio do meu telefone. Ele não pe pe pega do telefone, sim pega do... do horário mundial. Então vou esperar aqui 60 segundos, ó. Vou contar aqui e vou acelerar o vídeo. 60? nada aconteceu. então pessoal, já é 51. Vou aqui abrir rapidamente e teste Não tá mudando, não, aborto dashboard blank. Ou seja resultado da minha internet. Então a gente vai ter que colocar para mais tempo, pelo visto o erro não foi da, da lógica, e sim do tempo que nós colocamos. Então vamos voltar lá na scatter. Uh, data pelo isto, 3 segundos não. 3 segundos é muito pouco. Então, vamos colocar 5 segundos e meio. Vai ter 5 segundos e meio para carregar. Ok. Vamos lá ver. Pessoal, são 54 já. Estou abrindo aqui também. Rapidinho, eu coloquei lá para 54. About, dos ponto, blank. Pessoal, que está pedindo aqui? Desculpa por esse tempo todo, mas eu descobri o erro. Aqui não é saber minutos. É saber minuto. Sem s. No singular. Deixa eu ver se está ali certinho mesmo, que agora eu quero que dê certo. Fuso igual a Lisboa e saber igual a minutos. Ok. Na data. Aqui eu vou substitu substituir aqui direto por. Vou copiar. Na verdade, eu vou cortar, né? Não, eu vou copiar mesmo. Copiar. Aqui eu vou... Replace all. Primeiro conteúdo. E agora eu vou aqui colar. Calma. Vai. Colar. Ups. É, deixa assim mesmo. E também que, pessoal, ó, tem aqui outro erro. Aqui, a gente esqueceu do HTTP. Então, agora eu tenho quase certeza absoluta que vai funcionar. HTTP. 2 pontos. Barra. Dois pontos. Barra. Barra. PI. Eu vou definir para esse. Onze. Uh, para I01. Hum. Vou definir para 1. Se for igual a 1. Ou 01. Um. Se isso foi igual a 1. Um, ou. 0. Um. Finalmente, pessoal, agora tem quase certeza absoluta que vai dar. Espero que sim. Vamos ficar com fé. E esse vídeo já tá longão. Os temas de APIs aqui vão estar tá sempre muito grande mas basicamente é isso, beleza? Vale... Ah não, eu já tô aqui me despedindo. Acabou, pessoal, vamos lá ver. Tem que pegar os minutos. Vai lá, vai lá, que dê certo, que dê certo, que dê certo, que dê certo. E deu! Pessoal, deu certo! Conseguimos ali, ó, já mostrou os minutos direitinho. Ali o horário mudou para 0,1 e ficou visível no momento em que nós pusemos. Pessoal, funcionou aqui, é a primeira vez que eu tô testando, eu fiz a pena pra você pegar. funcionou. Agora eu vou explicar aqui como é que vocês, por exemplo, ah, mas eu não quero que seja só em minutos. Eu quero que seja em tal dia, tal hora e tal tempo. Então você coloca aqui, por exemplo, eu quero saber tudo. Quero saber igual a tudo. E aqui no data você coloca se o resultado for igual a... aí já, já agora mostrou 0,1, né? Se o resultado for... Igual a, tipo... O dia que vocês quiserem... Nesse caso, se vocês quiserem, tipo... 2, 0,6... Barra 2017... As... 22... E meia... E 0,1 segundos, por exemplo... Ou... Aí ele tira o 0 do 6. Colocando exatamente a mesma coisa. 22. Barra 6. Barra 2017. 22. 2.30. 2.01 E vai funcionar na mesma. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o vídeo tão esperado que a gente, muita gente quis saber. Lembra... Não faz o mesmo erro que eu fiz... Que não o HTTP e uh, colocar as palavras certinhas, beleza? Eu comecei a gravar em 37. 10 e 37 são 11 e 2. 11 e 3. Meu Deus do céu, esse vídeo aqui tá muito longo. Provavelmente vai ter muitos cortes, mas deixa. Pessoal, muito obrigado aí. É, funcionou, tô muito contente. Valeu mesmo. Muito obrigado e fui.